Bom dia, pessoal. Tudo bem? Hoje o dia está lindo, o um céu azul, e eu resolvi gravar aqui para vocês mais algum conteúdo sobre direito bancário. O que é atividade bancária hoje, no dia a dia de cada um? Ao longo do tempo, essa atividade bancária se tornou tão necessária que todo mundo necessita de um banco tá? para pagar um boleto, para. Para todas as atividades, virou essencial no dia a dia da pessoa, né? Muitas vezes a pessoa precisa de um empréstimo, isso é ótimo, financiamento de uma casa, sistema financeiro, de habitação. E então, as atividades bancárias são essenciais, são ótimas no dia a dia da pessoa, ajudam muito. Só que algumas vezes podem surgir alguns pontos é de dúvida que a pessoa quer questionar. Será que estou certa? Será que não? Dúvida com relação a essa taxa, será que é abusiva? Será que não? Eu contratei isso, será que esse contrato vai me fazer bem no decorrer, no decorso do cumprimento dele, tá? Me fazer bem financeiramente? Essas dúvidas eu posso ajudá-lo. Tá? Com os documentos em mãos, a gente faz uma análise técnica Tá? Para trazer esses esclarecimentos para você. Então tá joia. Segue aqui o canal, que eu posso trazer mais conteúdos para vocês. A gente vai conversando. Até mais.